Bom, eu considero a revista Diálogos do Sul uma revista é, singular, muito importante para o debate público sobre a América do Sul, sobre as que, a questão da identidade, da diversidade latino-americana. Eu vejo assim que uma revista dessa, da continuidade, é fundamental para ampliar os horizontes da cultura. Fundamental para ampliar os horizontes do debate público, com o um viés esse viés singular que a revista é, Diálogos do Sul nos traz de novo, de inovador e de diferencial diferente em relação a outros meios de comunicação. É muito fácil fazer uma assinatura da Diálogos do Sul. Basta clicar no link Apoie no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site, que você vai ser redirecionado para